Como vocês sabem, eu sou um investidor em skins de CSGO Mas a partir do ano de 2023 Eu mudei um pouco os ramos dos meus investimentos E também estou investindo pesado em adesivos como esse Quem não ouviu falar do Rock's holográfico de 2022, por exemplo Que foi um dos melhores investimentos possíveis para se fazer nesses últimos meses na cena do CS E eu como não sou bobo nem nada Comprei vários desse aqui E tô lucrando muito Por que tô lucrando e não lucrei ainda? Porque eu ainda não vendi nada Então na realidade eu não realizei não nenhum lucro mas eu espero que esse adesivo continua subindo cada vez mais e esse vídeo aqui é para mostrar para vocês os principais adesivos que estão fantásticos na Cersei 2 os adesivos que eu realmente confio que vão valorizar durante o CS2 Ei você você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins então use o skinsmonkey.com. use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins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 pra gente já sentir o que que é o potencial do Cersei 2, mano, o negócio é realmente absurdamente bonito, tá, o adesivo ficou mais top comparado com o CSGO, e a gente já consegue ver as mudanças de preço, né, o adesivo tá custando mil reais, eu paguei menos de duzentos reais em cada adesivo quando eu comprei, realmente comprei quando tava um preço bom, né, mas os anti-air holográficos, apesar de serem meus adesivos favoritos, e são adesivos que eu investi mais grana do que qualquer outro, hoje eu tenho mais cem mil reais investido só em anti-air, então, então, eu acredito muito nesses stickers, mas eles já estão caros. Tem outros que ficaram muito bonitos também na Cersei 2. E tipo assim, não é que eu não gostei dos anti pelo amor de Deus, gente. Esses adesivos aqui, pra mim, são os próximos Kato 14, por isso que eu investi tanto neles. Mas eles já estão muito caros, então tem outras opções de adesivos mais baratos que eu vou mostrar agora. Esse aqui parece ser uma das grandes promessas da Cersei 2, velho. A gente vai comparar também como é que era ele no CSGO e como é que tá agora, porque já subiu um pouco de preço, velho. Depois de lançado aí a beta, ele foi de R$130,00 para 250, ele dobrou e agora deu uma corrigida, voltou para 180. Mas ó, é assim que está o adesivo no CS2 e na moral eu gostei muito mais. Ele tá menos poluído e menos pixelado. Também nas skins ele vai ficar muito melhor, eu tenho certeza. Olha isso, cara. Não! do céu, olha esse efeito dourado, velho. Detalhe, galera, esse não é um adesivo gold, esse é um adesivo brilhante, tá? É um adesivo foil. Não era pra ele estar dourado desse jeito. E era isso que eu queria ver, mano. Na skin, o adesivo ficou muito melhor. É por isso que o preço desse adesivo tá subindo. Caraca, ficou 10 vezes melhor. Olha isso. Mano. Na pegada desse sticker também, a gente tem o showdown foil. Eu também quero checar o antes e o depois dele, porque esse adesivo, ó, já foi de 50 pra 70 reais hora da verdade, mano, aconteceu a mesma coisa, ficou mais dourado, ficou mais real, menos pixelado, menos parecendo pixel, mais parecendo algo de verdade, digamos assim, e a mesma coisa que eu não gostava muito que acontecia no CSGO, não tá mais acontecendo no CS2, que é o adesivo ficar muita informação, muito pixelado, tipo assim, esse aqui tá mais realista mesmo, né, velho, é uma boa escolha pra quem quer craftar, pra quem quer investir, pra lucrar ao longo do tempo, tá? Não que esse adesivo vai explodir, mano, mas ele vai aumentar. E vamos também olhar rapidamente dois adesivos do Rio 2022, que eles estão valorizando de uma maneira, assim, absurda, mano. 9Z holográfico é o adesivo que eu mais investi entre todos os adesivos de Antwerp, tá? O 9Z, mano, holográfico. E tipo assim, esse daqui tá muito bom, tá? Tá muito bonito mesmo. Se a gente compara como que ele era no CSGO, parece que ele deu uma melhorada, sim, nos efeitos holográficos. Eu acho mais bonito o 9Z holográfico de Antwerp 2022. Não é à toa que eu eu tenho 200 desse daqui E eles estão mais bonitos também no CS2, mano Então assim, são duas escolhas legais pra se investir Esse já está mais caro Ele tá custando aí 120 reais Eu comprei quando eu tava custando um pouco mais de 10 Então já tô com 10 vezes o meu investimento E o outro 9z que eu mostrei Que é o do Rio 22, ele tá 57 pila Mas velho, ele no último mês dobrou o preço, mano Simplesmente dobrou E esse é o segundo desse campeonato Que eu queria dar uma olhada e mostrar Que é o FURIA holográfico Apesar dele não ter tanto efeito holográfico Assim, ele também dobrou de preço no último mês, tá? Um adesivo que ele foi de 20 e poucos reais pra 50. Novamente, eu prefiro a versão de anti Air Pro 2022, eu investi bastante nesse, mas já tá custando 170 pila, então já tá bem caro pra você comprar hoje e investir nele, né? E não, agora, pra o que parece que foi o um milagre dos adesivos que melhoraram, tipo assim, da água pro vinho do CSGO pro CS2 e desse campeonato eu vou analisar três também, o antes e o depois. Primeiro a gente vai ver o Fúria Holográfico de RMR, tá? Assim era no CSGO, ele ele não tinha muito efeito holográfico e agora está assim no CS2 mano esse adesivo acaba de subir incontrolavelmente foi de um real para 10 reais e depois deu uma caída mas olha só mano efeito CS2 mano olha isso daqui eu gostava que você não real para 10 você tá doido em dois dias o segundo adesivo, o RMR, que eu também achei Fantástico, mano, o FaZe, tá? O antes depois dele é bizarro, ele não parecia Ser um adesivo holográfico no CSGO E no CS2 ele tá bem holográfico E tipo assim, todos os adesivos Holográficos do RMR melhoraram, tá? Não foi um Ou outro, mas eu vou mostrar mais um, que na esquerda Você vê ele no CSGO e na direita o CS2 Cara, ninguém dava nada pro boom holográfico RMR, mas olha como que ele Está agora, mano Source 2 na veia, parece que tá Tipo assim, é um sem asteroides Outro com asteroides anabolizantes, cara, e galera Galera, como vocês viram, eu mostrei muitos adesivos holográficos, porque são os adesivos que eu tenho investido há muito tempo, vocês sabem. Comprei muitas skins com Airby Power holográfico, com Titan holográfico. Agora estou investindo em adesivos holográficos de Antwerp 2022, de Stock Home 2021. Também estou investindo em Columbus 2016. Pretendo investir em alguns outros adesivos holográficos, que eu ainda não vou revelar, tá? Mas eu vou fazer vídeos em breve aí, quando a minha coleção de adesivos estiver batendo uns 150 mil reais, eu faço outro vídeo para vocês. Mas assim como eu falei no começo, adesivo brilhante também tá irado na cs 2, tá galera? Esse aqui é o um mouse brilhante que esse adesivo valorizou, eu acho que quase nenhum outro adesivo no CS valorizou em tão pouco tempo, tá? E olha como que tá irado, velho! Comparação aí pra vocês verem como que ele era antes e o depois, mano, realmente no CS2 deu uma melhorada. E o mercado sente essas mudanças, tá? Porque do dia 21 pro dia 22, que foi quando foi lançado, subiu 100 reais, mano! E se a gente for comparar o mesmo adesivo só que na versão holográfica pra ver assim a evolução grátis do CS2 GO pro CS2, me digam aí o que, que vocês acham melhor, o efeito holográfico agora ou o efeito brilhante agora continuo preferindo holográfico, mas cada um tem sua opinião, deixa a sua aí nos comentários se preferir investir em holográficos ou em brilhantes, e por que que eu tô entrando em detalhes sobre esses dois tipos de adesivo e não sobre dourados, primeiro porque o vídeo ia ficar enorme se eu fosse falar de adesivos dourados, então eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá e são os dois adesivos que eu acho mais legal você investir, cara, brilhantes porque eles são descontinuados, holográficos porque eles são os mais desejados do CSGO, ah ah, Luguin, mas o que, que você acha dos adesivos paper, adesivos glitter? Não gosto muito, tá? Eles são baratos, então você tem que ficar comprando uma quantidade muito grande pra conseguir realmente ganhar dinheiro com eles. Mas os glitter eu acho sim um bom investimento, tanto que eu investi. Sobre os gold, se vocês quiserem esse vídeo aí sobre adesivos gold no CS2, deixa um comentário, a gente se vê em breve, porque tem muita coisa pra falar ainda sobre o CS2. Deixa um like aí e me deixa saber quais são os seus investimentos que você tá fazendo aí no CS. Abraço, galera. Falou!